A Beth, estou amando todo esse processo. Tem acontecido coisas incríveis e muitas transformações. Hoje sou outra pessoa, totalmente diferente daquela que começou este processo. Gratidão, meus amores. Gratidão, você também, que a gente também te acompanha. Você já está com a gente há um tempão. Obrigada. <risos> Alice, coisas que pensei ter curado vieram à tona esta semana. Será que consegui... Permitir receber energia para me liberar hoje, o que preciso mais para que a alegria e a praz, transbordem do meu ser. Veja, irmã. Negação. Está acontecendo a mesma coisa com muitos de vocês. Vocês negam a situação atual porque se torna uma criação insuportável para vocês. Novamente, você não faz a paz transbordar, ela já existe em você. Você não faz o amor transbordar, ele já existe em você. Mas, o que acontece é que vocês não permitem esta paz e este amor ser efetivamente em sua corrente sanguínea. Então, aonde tem a paz em microcélulas, também tem muitas questões. E que vocês não dão espaço para sentir, criando sempre situações que causam um certo desarranjo em seus erros seja nas questões hormonais, em reações que causam dor, dores pelo seu corpo, hum? é importante que vocês façam uma avaliação. Se eu efetivamente escolho a paz, qual é a somatória das minhas ações dia a dia para reprogramar o meu eu e deixar com que a fluidez de quem eu realmente sou, esteja permanente no meu ser. Como vou sentir a paz e o amor, se recrio negação, tristeza, todos os dias? Quem vence a batalha, irmãos? Veja, está mais simples de compreender agora. Não adianta é essa mudança que vocês precisam fazer neste momento. Se eu escolho gerar a paz, eu vou ter atitudes que me levam à paz. Se eu escolho o amor, eu vou ter atitudes que me treinem a este amor. E este treino vai dando espaçamentos internos, Reprogramando as células que se encontravam intoxicadas com as baixas vibrações. E daí, neste instante, acontece a mudança que vocês tanto falam. Mudança química. E de tanto fazer, vocês já sabem que serão. Temos um exemplo deste canal. E queremos... Não apenas dar o exemplo deste canal. Não como uma forma de demonstração para validá-la de forma alguma. É para que vocês compreendam este lugar. Muitos de vocês já experimentaram um pouco da paz, um pouco do amor em vários momentos de suas vidas, não é mesmo? Pois bem. Só que existe uma crença onde vocês constroem um amor como se fosse uma forma. E eu digo que essa paz, este amor, não tem nada a ver com esta forma que vocês criaram. São as chamadas rotulações, não são os lugares efetivos. Um lugar de paz é quando você é honesto com você, com a identidade que precisa ser manifestada no teu eu. Quando você se diverte numa festa e não se importa como os outros vão achar como você está dançando. É este lugar de paz. Esta paz que vocês acham não é uma transcendência conceitual, ou muito mesmo esse amor que vocês falam tanto das chamas gêmeas e do grande encontro, do amor e da vida, amados. Não é assim que funciona. O grande amor da sua vida é você. E quando você está com você, você para de criar necessidades. E aí você vive verdadeiras conexões. Isto é estar em paz, onde você não recria nada do que falta no teu eu, mas caminha pelo mundo em completude. Então, irmãos e irmãs, para se alcançar a paz, você só precisa dar vazão de prática, porque você é a somatória da sua semeadura. Esta é a lei universal que tanto falamos. Não tem mais mistérios. E podemos falar abertamente. Estamos há muitos anos falando a mesma coisa. Obrigada. Pois é, eles já nos disseram que vão repetir quantas vezes necessárias até a gente absorver a informação. Então, podemos perguntar sempre que quisermos, que teremos a resposta. Aldra a desconfiança que me veio pois vi um ser não esperado o senti com o coração e me senti bem e aceitei e gostei dele, senti carinho é assim o caminho para quebrar o medo? pelo que eu entendi você percebeu uma presença de uma consciência, não é isso? que acionou o seu medo naquele momento mas como você se sentiu bem, quebrou o medo. Os medos, ou qualquer sentimento que vocês o tenham, eles não são quebrados. Eles só são parados de ser reproduzidos. Vocês não reproduzem mais. Vocês escolhem, igual um apertar de botões. Se eu insisto em apertar aquele dispositivo, eu terei o mesmo resultado. Mas se eu escolho e compreendo que aquele lugar realmente não me traz nada e que eu não opero somente com aquele lugar, com aquele botão, eu começo a ativar e aquele botão, mas e outros juntos de uma forma inteira. Então, vocês não, não quebrem ou vocês não superam paradigmas. Vocês passam a enxergar com mais maturidade, com mais verdade, sobre a conexão de seus espíritos. Sobre o que tem acontecido desde sempre em outros campos multidimensionais de vocês. E sim, nós estamos a trazer estas perspectivas com inúmeras aparições não só em um processo que vocês chamam de treino mediúnico na Terra, que vocês acabam pontuando que um seja médio, o outro não. Todos os são, amados. Não. É assim que funciona. Todos os são, todos, todos captam qualquer informação o tempo inteiro. Mas tem pessoas que não estão apta a querer enxergar. É uma questão sempre de escolha, como dissemos. Então, nós estamos a realizar estas aparições para que vocês parem de enxergar com limites voltados para esta baixa vibração tão única e excluída de todo o resto de quem vocês são. Então não, vocês não quebram medos, vocês aprendem a não só apertar um único gatilho, mas serem inteiros na maturidade espiritual e na verdade de quem vocês realmente são, então quanto mais você praticar, mais você vai desassociando este gatilho que foi inserido na sociedade e vai trazendo abrangência no teu eu, e recomendamos que vocês parem de afirmar sobre este medo e encarem esta verdade, como já dito, vocês são a criação deste medo, ou seja, o medo são vocês. Vocês não se quebram. Nenhuma energia do que vocês criaram é quebrada. Ela só é totalizada na iluminação. Vamos lá. Meus amados, como desejo chegar até vocês. O que posso fazer para iluminar minhas sombras e limpar minha visão? Você é a sua sombra. Quem enxerga somente a tua sombra? Eu estou a te ver. E o que eu vejo? Minha irmã de longa data. Um ser resplandecente de puro amor mas que insiste em não enxergar por mais que eu fale para você quantas vezes nas nossas reuniões eu falei a mesma coisa para você e você sem perceber aceita os limites que a humanidade te impôs que as coisas são assim mesmo, que a dificuldade é normal, que a tristeza faz parte, que aceita envelhecer, é que é comum os desarranjos hormonais. Mas sabe o que eu te digo? Lá do outro lado. Por que acreditas em tudo isso? Se eu estou te dizendo direto da fonte criadora que também habita em ti, que tu és tudo aquilo que quiser ser na Terra, por que aceitar tudo que é o oposto de quem você é? Porque veja, você não é só a sombra. Estamos o tempo inteiro aqui falando a mesma coisa, mas com outras palavras. Não para entender. Para internalizar. E seguir um novo percurso. A tua mente entendendo. Ela não vai te levar para muitos lugares ela te leva até um ponto que é o mesmo limite que vocês escolheram ter mas quando você se lembra com o coração você não precisa entender nada tudo este sofrer ele só é real porque você está muitas encarnações olhando só para ele as tais das afirmações que vocês se fazem tanto não posso isso não posso aqui não está tudo bem aqui se contando mentiras você vai viver o que te disseram para viver ou você vai assumir responsabilidade na sua vida se acendendo em luz, irmã. Eu te vejo em luz. A grande questão é... Você se vê? O que eu faço para sentir a luz? Seja. Seja. E de novo, perguntas como... Como pode perguntar como se já te dei a resposta? Abraço-te, irmã. Claro que és merecedora. Pare de se contar que a jornada é longa. Por que, é que vocês insistem em dizer tal coisa? Não precisa ser. Vai ser de outras maninas. Nós estamos aqui a prometer um mundo feliz, não é mesmo? E é só este o caminho que vocês vieram trilhar. Não existe este pecado que você está me mostrando em sua belíssima energia. Aqui eu limpo. Para você. Mas precisa parar de cultivar. Para. Aceita. que você é um anjo. A pergunta não é mais como. A resposta é seja. Obrigada, irmã. Estou contigo. É isso mesmo. Nós somos, luz, nós somos o amor. E agora eu tenho aqui uma pergunta da Cida que eu achei muito interessante. Eu acho que vai esclarecer muitas pessoas como fazer para soltar o caminhar do parceiro. Querer que ele esteja junto no processo. Fico triste quando ele não entende o que fala e acha meio doida amada sua pergunta me remete ao tempo que fui Jesus em esta mesma empolgação de querer salvar a todos... desesperadamente. E quantas vezes eu fiquei triste? Muitas. Eu era iluminado, mas eu ficava triste. Os iluminados também se entristecem quando estão encarnados. Mas... isso acontecia... porque eu era um recém-iluminado... lembrando da minha iluminação. Depois veio uma maturidade... Mas eu demorei a entender. Não adianta, irmã. Existe uma lei da qual todos nós respeitamos. Se pergunte, com todo respeito, é claro, se não é o teu apego e suas carências de querer trazê-lo ao seu processo. Vocês que estão despertando também estão a fazer liberações importantes de apego e carência. De formatações, modelos de família, fixações de parceiros. Haverão muitas separações amados. para quem escolhe despertar. Não estou a afirmar que ocorrerá isto com você, porque vai estar em suas mãos. O que você decidirá? Mas no âmbito geral, quem escolhe ir e dependendo do grau evolutivo de escolha dos parceiros ou parceiras, não haverá mais congruência. Se não houver verdade amorosa no amor incondicional que estamos a dizer, não no amor, obrigado, que vocês têm. Não há ponto de conexão. Então, os arranjos, na verdade, estão sendo preparados aqui por nós. Outra reatividade química, encontros de outras pessoas para acontecer uma reação química de paixão e realmente não fazer com que essas pessoas que estão despertando e aqueles que também escolheram estar num outro lugar, que novamente não é uma problemática, é apenas um estágio. Estamos a fazer desta maneira para que eles não sofram tanto. E vocês dizem, mas como é possível uma separação? Não me trazer sofrimento? É a forma como vocês escolhem criar novamente ao é apego. Mas Sananda é uma longa história. São muitos entrelaçamentos? São... Eu sei, mas ainda assim é apego, não é? Ainda assim é uma posse, é um medo de recomeçar, é um medo de apenas se amar, de escolher a si a própria iluminação. Está a acontecer com muitos, então lembrando, não imponha, não traga conversas das quais ele não te solicitou, irmã. Mas afinal de contas, como vamos ajudar? Ele saberá a hora. A hora que ele escolher, ele vai ter os sinais. Mas não force um algo que ele não está pronto. E não se sinta triste com algo que ele não tem compreensão, porque não quer neste momento de compreender. Lembrem do termo pérolas aos porcos. E jamais menosprezando. Jamais desprezando. Ele não saberá o que fazer naquele momento. Mas num outro momento saberão. Porque porcos todos um dia foram. Entende? E até ontem você também o era. E hoje você não é mais. Pare, irmã, de buscar validação no teu homem. Na tua energia masculina que se projeta e é refletida através dele se cria a autossuficiência se amando cada vez mais e se escolhes estar ao lado dele também terás de respeitar o tempo por mais que uma vida inteira ele escolha não ver se escolheste ficar naquele lugar terás que respeitar a tua vibração já trará um grande ganho a ele. Aproveite o momento, mas não queira se satisfazer com trocas transcendentais. Este é o ego distorcido que está sendo alinhado. São todas as inseguranças e as vontades que vocês têm de salvar um alguém. Eu nunca salvei ninguém, e vocês também não vão fazer isso. Mas eu salvei a mim, e vocês estão aprendendo a fazer isso. Não há outro caminho. Falem com quanto que achem, mas sem cair na discussão de ter de provar qualquer coisa. As pessoas vivem as realidades que elas estão criando, porque vós sois deuses. Deixa eu viver. Mais dia, menos dias, de Deus vai despertar horas. Isso mesmo. <risos> Tinha uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Um resumindo, a pergunta dizia assim: por que, que temos que passar por tantos testes? e a gente já não tem mais muito tempo para muitas muitas perguntas do horário é a última a resposta foi dada no começo dessa live é tudo criação sua uhum. eu nem sei mais quem que respondeu se foi o Sanjay mas foi o Paulo né gente vocês, vocês bugaram minha cabeça é para bugar mesmo, eles estão falando, deixa a gente bugar, porque não é mais para pensar assim, solta, tá bom, é, foi o Paulo, fui eu, fui eu, tá bom, foi você. É, vocês estão criando o teste o tempo, por que, que tem que ser teste? Porque você se colocou, você tem padrões, se coloca, é denso, é difícil, ai meu Deus, ó vida do céu, e é que ele traz essa brincadeira, mas gente, de verdade... Agora vai ser eu que vou falar aqui. peraí, aí, eu, Marise. Para, está muito muito brincalhão. Ó, oh. ele está demais hoje, gente, que ele faz uns barulhos ótimos, Tá muita energia, é muito divertida. Mas ele está me respeitando ó lá, o seu fractal, mas, né, me deixa. É... O que que acontece? Em todo respeito, ao pesar, ao sofrimento, porque eu, eu sei das coisas que a gente passou. Eu sei de tudo que a gente passou. Eu sei da contundência que foi. Eu entendo. Eu como humana, Paulo, dá licença. Eu como humana, né? você já foi, já está aí muito tempo na luz. Eu como humana, eu sei, eu respeito esse lugar. Só que a gente tem... Agora você pode vir. Vem. Não tem que respeitar dor. Não tem que respeitar a dor. <risos> Não tem que respeitar a dor, não tem que respeitar o oposto, não tem que respeitar nada disso que criaram para vocês viverem de forma oposta. Não tem, chega! Porque isso não é se respeitar. Vocês entendem a lógica que estamos a trazer aqui para vocês? Claro, que traz essa perspectiva humana, eu entendo você, eu estou com você, vocês passaram pela mesma coisa, e eu também já vivi. Mas até quando vocês vão respeitar tanto esse sofrimento e esses testes para eles não pararem de surgir em suas vidas? Até quando vocês vão fazer isso? Entendem aonde a gente quer chegar? Não respeitem aquilo que desrespeita a verdadeira criação que vocês são. Se está aparecendo no teu campo. Se está sendo trazido, uma verdadeira limpeza. Vocês estão fazendo limpezas de íons de existência. De uma vez só, em uma encarnação, e ainda está reclamando. Tá rápido. Passa igual a onda do mar, igual um vento que vem não reclama, Aguenta firme. É criação tua. Mas como você vai enxergar? Como você vai passar? Com drama? Com desespero? estou falando que eu que criei, isso vai passar é igual uma discussão que vocês têm ou um algo até um pouco mais severo não passa ai, não passa, Paulo ah, não passa porque você não para de lembrar não passa porque você não, pa não para de reproduzir, não passa porque você não para de criar e aí não, não há templo do amor incondicional que mude isso Entendem? Nós realizamos ativações importantíssimas em seus erros. Vocês saem, ai, vocês saem resplandecentes, resplandecentes dos nossos tempos. E aí quando o corpo está voltando, parte de seus corpos sutis voltando para o corpo físico. Cadê a luz? Cadê a luz? Vocês esquecem de tudo. E veja, se lembrar das projeções não quer dizer nada para que você se lembre, porque nós temos muitos projetores com consciência abrangente aqui na Terra, que mesmo se lembrando, mesmo escrevendo grandes obras, não sustentam sua própria luz. A visão sua. De novo. Não é o porquê. Muda a plantação, irmão. Porque você é amor. A vida boa e fácil está chegando, mas tem que plantar. Não, você não vai ter. E não é plantar desesperadamente para ter. É plantar sabendo que você já é. É assim que é. Falamos a mesma coisa o tempo inteiro. Perceberam? <risos> Eu amo vocês. Veja o tempo que nós tivemos aqui. Alguns falaram de amor, que estão bem, que estão vivendo por amor. Mas quantos? Três! Três! Três! E o restante de vocês? Sombra. Difícil, tá ruim. Hum. Acordem, meu amor, porque vocês são amor. Uma... E toda comitiva que se encontra aqui em reunião, toda, toda dos 22 raios, toda, toda. Não tem ninguém me ajudando, só nesta reunião. São 87 naves por vocês. Só nesta reunião. Só nesta reunião. Mais de 487 também. Soldados da luz. Eu até reduzi um pouco a minha vibração para trazer mais energia para vocês no físico. Neste meu fractal. Acorda. Chega. Chega. Tá na hora de ser quem vocês sempre foram. É o cultivo e tão somente isto. Em nome de todos, agradecemos. Agora eu vou te deixar em paz. Ah, Fê! Deus do céu, ele tipo medionizou hoje. Ai, meu Deus! Obrigada, Beth. Obrigada, obrigada a todos. Aqui tinham algumas outras perguntas, mas a gente vai respeitar o tempo. Tá. Né? Porque senão é. a gente fica aqui até, até amanhã. amanhã. amanhã. Nossa, não é. É muito prazer de estar aqui, nós temos muito prazer de estarmos com eles, de trazermos essas respostas, essas mensagens, de saber onde é que... Vocês estão precisando ouvir né? do outro lado a sua resposta. Mas tudo se resume em uma única coisa. Nós somos luz, nós somos amor. Exato. Só que nós estamos nos recusando a olhar para isso. Nós estamos olhando para o velho padrão, para a velha energia. E a gente tem rejeitado os novos padrões da nova energia, que é vibrar na luz. Às vezes, a gente está tão acostumado a ter problema que a gente busca ele de volta, porque não sabe o que fazer com a paz que chega. Então, assim, onde você está colocando a sua energia? As suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações, o seus sentimentos, o seu comportamento. A gente, faz um, um scanner do seu dia... E veja quanta coisa maravilhosa aconteceu no seu dia e você não se deu conta porque ficou presa lá no cadastro que eles amarrou. Então gente, olha para dentro. Né? São tantas coisas belas que acontecem no nosso dia. De repente alguém no trânsito parou para a gente passar. Um vizinho entrou no elevador e deu um bom dia, né? O cachorrinho recebeu você feliz com o um rabinho um balançando em casa. Alguém fez a sua comida favorita, né? Alguém lhe deu um beijo ou afagou seu cabelo. Porque a gente está a gente tá acostumado a achar que felicidade é algo que tem que ser uma demonstração de buquê de flores, de se ajoelhar. Não, felicidade é coisa simples. Ou é. cair numa infantilidade também, né? Que as coisas têm que é. ser do nosso jeito. Isso. É infantil. Isso. Está na hora de amadurecermos. Nós, seres humanos, estamos saindo da infância. Estamos saindo. Está na hora de a gente assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos. Pelo que viemos fazer. Então, gratidão imensa. Gratidão, né? Linda. Eu não estou rindo de você, tá? Eu estou rindo do Paulo, tá? Tudo certo. Eu te amo, Linda. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Gratidão a todos. Foi lindo. Compartilhem essa live para quem vocês acham que precisa ouvir mais disso.